Essa agora vocês vão gostar, ó, vamos trabalhar a parte inferior do abdômen Então aquela barriguinha de avental, aquela barriguinha que tá maior aqui, aqui embaixo, tá projetado A gente vai começar a tirar isso daí, vamos lá Prestem atenção Vai fazer o seguinte, ó Ficou com ambos os braços na lateral, dessa forma calcanhar em contato com o chão, fecha o joelho, traz o joelho em direção ao peito, volta, joelho em direção ao peito, volta, joelho em direção ao peito, volta, joelho em direção ao peito, isso, isso, calma, prepara, deita, vamos fazer a contagem, vamos fazer a contagem, 3, 2, 1, contando alto, isso Isso Todo mundo junto, vamos vambora Oito Isso Isso Desce, desce perna Isso, desce, encosta no chão Isso Isso, isso aí Isso aí Isso aí isso conta alto 24. Bora! Isso desce, isso bora! Perfeito, perfeito. Devagar, controla, controla, desce a cabeça. Isso, isso aí. Vamos embora. Relaxa, bora, perfeito. Isso levanta, pega o peso com as duas mãos. Vamos lá, levanta. Todo mundo de pé. Isso, embora que tá terminando. Isso aí. <risos> vamos lá, vai pegar o peso, vai fazer o seguinte abrir as pernas, à largura do quadril presta atenção, não conversa não, vamos lá abre as pernas, à largura do quadril vai segurar o peso na lateral e vai fazer só esse movimento aqui um, para no centro um, para no centro dois, dois Três, Vamos lá. Três. Isso, vocês contando. Isso. Isso. Fecha mais a perna. Isso. Isso. Dobra a lateral. Isso. Isso. Isso, Isso. tá sentindo a lateral? Tá sentindo a lateral? Legal. Isso aí. Ó. É você que gira. Não é o braço, não. Vamos embora. Conta alto. Isso aí. Não é o braço, não. Ó, é o tronco. O tronco é que gira. Isso. tá sentindo aqui? Isso aí. Tá sentindo aqui, meu camarada? Isso aí. Vamos lá. Isso. Para no centro e depois faz. Isso aí. Senão. Para. Para. Isso. Joelho não dobra não. Bora. Desce mais. Dobra o corpo. Isso. Isso. Isso. Vamos lá, vamos lá. Contando. Vambora. Vambora. Vambora. Tem que sentir a lateral, tá sentindo? Isso aí. Dobra. Isso. Isso. Isso aí. Dobra mais. Não é o braço que vai não, tem que ó, girar, girar. Isso. Bora conta alto. Vamos embora. Isso. Isso. Isso. Vamos embora que tá terminando. Vamos lá, vamos lá. Isso. Descansa. Quem não aguentar, não tem problema. Descansa. Isso. Isso. 47, vamos 48, 49, 50, parou. Larga o peso, larga o peso. Abre só um pouco as pernas. Abre só, vamos embora. Vem, vem, vem. Bora, tá terminando. Abre só um pouco as pernas. Coloca ambos os braços dessa forma. Olhando para cima. Soco em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estica. Ó, ó, ó, ó. Isso. Isso. Isso. Abaixa aqui, estica o braço todo, isso volta, estica o braço todo, isso estica, isso aí, isso, bora, a frente, a frente, cotovelo à frente, isso, estica o braço todo, isso, isso, não precisa dar solavanco, não, só estica e volta, isso aí, ó, a frente, a frente, o cotovelo fecha o cotovelo, isso, estica o braço todo, estica o braço todo, tem que sentir essa região aqui, isso aí, isso, estica mesmo, vambora, descansa, vambora, chão, vambora. chão, vambora, chão, vambora, finalizando, vambora, vai lá, Vambora. Joelhinho, joelhinho, joelhinho. Vambora, dobra, dobra as pernas. Deitou. Não, deitou. Traz o joelho em direção ao peito. Vambora. Isso, um. Vai. Vai. Isso. Isso, desce aí. Isso. Isso. Bora. Isso. Dobra mais a perna. Dobra, dobra. Isso, desce aqui. Isso, desce com. Isso, sobe. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso. Bora. Isso. Bora. Força. Vambora, não para não. tá terminando. Isso. Isso. Isso. Isso. Força. Levanta, guerreiro. Levanta, levanta, guerreiro. Isso. Vai. Vai. Força. Força. Vai. Vai. Isso. Vai. Força. Isso aí. Bora. Isso. Bora, minha guerreira. Bora, vambora, vai. Tá terminando, tá terminando. Você consegue. Vambora. Isso aí. Mantenha essa posição. Dobra, dobra, dobra. Mantenha a posição. Olha aqui. Mantendo a posição, vai fazer só isso aqui, ó. Lado direito, lado esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Vambora. Contando, vai. Um. Isso. Toca no tênis, toca no tênis, toca no teu tênis, isso, isso, isso, isso, isso aí, isso, toca mesmo, isso, isso aí, levanta, tira as costas do chão, tira as costas do chão, dobra a perna, toca na lateral do tênis, vem, vem, isso, isso, isso, perfeito, isso, isso aí, isso, dobra mais a perna, dobra mais a perna. Isso, toca na lateral do tênis. Bate aí. Isso. Isso. Vambora. Braço mais juntinho. Braço mais juntinho. Braço mais juntinho. Mais juntinho. Isso, isso. Isso. Bora. Força. Isso. Dobra. Isso. Bora. Isso. Descansa. Levantou para finalizar. Soco para cima. Vamos embora. E terminou. Vamos Vamos lá. Prepara. Ó, cotovelo. Todo mundo levantando. Cotovelo à frente. Cotovelo à frente. Tem que esticar o braço todinho e voltar. Estica, volta. Estica, volta. Estica, volta. Tá ok? Vamos lá. Vai. Um... Isso! A frente. Aqui. Sobe. Calma, devagar. Desce, estica tudo. Isso! Assim. Isso! Isso! Espera aí. Aqui. Estica tudo. Volta, estica tudo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Corpo parado. Isso! Projeta sua barriga para trás e estufa o peito. É. Isso. Vai a frente, isso isso aí isso aí isso, era com peso era com peso, vambora isso aí, vambora isso isso, vambora isso. Isso. isso isso aí, finalizou Gracias.